Dizem que o cão é o melhor amigo do homem E é em momentos de superação que esse ditado popular se confirma A labradora Kira faz parte do projeto Sinoterapia no USM, Uma intervenção terapêutica com a participação de cães Que desde 2017 ajuda na recuperação dos pacientes A ação é uma parceria entre a Unidade de Saúde Mental Paulo Guedes E o Corpo de Bombeiros Militar Dificilmente alguém não gostar de cão, né? Então, quando a gente chega assim, muitas vezes eles já eles já chegam para nós e falam: "Não, a gente eu, eu tenho o meu meu cão, o meu cão está em casa, né?" Então eles gostam. Então assim, além da caminhada que a gente faz, muitas vezes a gente faz uma pista, né, com alguns objetos, né? Então, que faça com que eles que eles caminhem assim e uh, use a parte motora, né, de caminhar através de obstáculos. Muitas vezes a gente apresenta uma bolinha para eles, né? Joga a bolinha, eles vão lá, buscam a bolinha, entregam para eles, né? até até mesmo petisco a gente oferece para eles eles mesmos oferecem para o cão eles uh, pegam a água trazem a água né? então tudo isso faz com que uh, trabalhe a parte motora deles né? também além da parte psicológica oferece vários benefícios aos pacientes né? posso citar alguns por exemplo paciente depressivo que fica mais sociável com outros pacientes e também com os, com os familiares, enfim, tá? maior adesão ao tratamento medicamentoso e além do menor tempo de internação na unidade. A experiência vivenciada no USME se tornou tema de estudo de um grupo de pesquisa vinculado ao curso de enfermagem da UFSM. O objetivo é avaliar cientificamente os benefícios da sinoterapia, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Integra esse grupo os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, profissionais, trabalhadores também. Então essa integração é que vai dar uma maior visibilidade a essa prática que é tão importante no cuidado em saúde mental. Então a gente quer possibilitar novas ferramentas, e ferramentas humanizadas no cuidado em saúde mental, indo ao encontro à reforma psiquiátrica, que é um modelo de atenção psicossocial em saúde mental que a gente prevê e que o grupo de pesquisa também acredita.